Olá pessoal do canal, gente, eu tô aqui na rua, já tá de noite já, gente, ó, já é quase oito horas O que tem na rua agora é só ladrão, né? E mais nada Estou aqui pra vender tapete, ó, tô com esse tapete aqui, tudo dentro do saco, eu não acho uma sacola melhor E eu tô querendo vender, gente, vamos ver se eu vendo, né? E eu não vou sozinho não, gente, eu vou com aqueles dois ali Eu vou com o Jonathan e com o Davi, dá um oi Davi meu canal de crochê esse você yeah, vai ver daqui gente. direto por aqui eu também sei fazer crochê, Mentira, a gente fazer crochê não, gente É mentira, é só eu, eu que faço. sei Nossa, meu óculos tá todo engordurado, viu Por isso que eu vi que os pontos tava saindo um pouco estranho Mas, mas é o óculos que sujo, isso, né morável. Né, Jonathan, nós já estamos aqui Nós estamos em vender, gente Não, já falei, né Não precisa estar repetindo, não É porque eu não sei falar quando eu tô sem público E Gente, aqui na rua tá escuro, ó Se não fosse o meu ring light, ó como que estaria Estaria assim, ó. Dá sorte que a luz tá em rua, né? Pelo menos isso, né, prefeito? Mas é isso, né, gente? Não vamos reclamar, tem gente que nem tem. E Jonathan, você já vendeu comigo alguma coisa? Não. Jonathan nunca vendeu, não, mas hoje ele vai vender. E ali na rua, vocês não sabem, tá escurão. E o povo costuma ver uns animais... Um... Animais não, demônio mesmo. Debaixo de uma árvore preta ali. Dá até medo de saber disso, né? <risos> Nunca mais chego perto de uma árvore. Se você estiver gostando desse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe, né, Jonathan? É, vai que lá é no muito canal importante. do Jonathan. Vai lá no canal dele, eu vou deixar aí na, na um descrição, oi. vai estar tá tudo aí certinho. Dá um oi. Dá um oi. Oi pra quem tá assistindo. Se tiver alguém assistindo até aqui Se você assistiu é. até aqui Não tô enxergando nada, viu? só tô olhando pelo celular Aqui Aqui tem um cachorro muito feroz Né cachorro? Se você tiver celular, se inscreva no canal Ui, o cachorro já tá começando a rir ali E não é de felicidade não, viu? Tem uma igreja ali também Cantando os hinos Glória a Deus, aleluia, né? Por isso Agora gente, aqui faz um frio Aqui, gente, na Baixada, porque aqui, não sei, porque aqui faz frio, mas que todo lugar que tem Baixada faz frio. E eu vou tirar meu telefone, vai que alguém, assim, por obsequio, pega meu telefone emprestado sem... <risos> pega Pede meu telefone emprestado sem cálculo de devolver. Aqui, Você gente, ó, fim, é hein? que debaixo dessa árvore que costuma ouvir aqui. Aqui tem uma igreja, ó, graças a Deus, pra nossa salvação em qualquer coisa, eu corro lá pra dentro. Ó, <risos> oh, gente, tô brincando, gente, eu vou na igreja direto. Ali, se vocês não sabem, ela é de baixo, que diz que vê algumas coisas. Todo lugar eu aqui. Não, gente, é lá em cima. Não, gente, é em cima. De bar... Diz que é de baixo do pau preto. Não, um Você só... tem medo, Jonathan. Eu não. <risos> ali, gente, ó, ali tem um pau preto, quer ver? Eu vou desligar, gente, ali porque tem vendo, gente. Gente, diz que é ali de baixo, não sei se vai dar pra ver. Olha, diz que é ali de baixo que fica o bicho do pau Cortou? Cortou? O ar vai ficar sem lugar agora. Tô nem aí Mas antes ele que eu Ali é filho, é filho, é Vocês ouviram o que? deu o seu relato Ui misericórdia Vocês viram? Eu tomei um susto com o um cachorro Oi Então gente, nós já tá chegando já Se nós vender eu falo, se vender eu não falo Se eu aparecer com a cara feliz é porque eu vendi Se não é porque eu não vendi Pronto, né, Nós vendemos, uhum, graças nós a Deus. Vendemos. Gente, eu já não tava aguentando fazer tapete e deixar parado lá dentro do guarda-roupa. Graças a Deus, gente, eu vendi. Eu já não tava aguentando. Os tapetes ficavam lá dentro do guarda-roupa. Pera aí, gente. Tá na porta da igreja. Igreja é barulho, né? Mas, graças a Deus, é né? um barulho bom que a gente dá para ficar. Então, gente... É, é assim, quando chegar em casa eu vou falar direitinho pra vocês, porque na rua não dá, né? Pronto, gente, já consegui vender todos como vocês... Todos não, ainda ficou um ali dentro, mas graças a Deus já vendi até bastante, já vendi a metade. Eu, acho que eu levei seis ou cinco, não sei. Gente, eu só voltei com um, então eu vendi bastante, já faturei um pouco, né? Espero que vocês tenham gostado do vlog, do vídeo que eu gravei. E depois eu vou estar fazendo um vlog produção, os que eu fiz durante a semana, né? Porque eu não mostrei os que eu vendi. E, graças a Deus, vendeu até bastante, né, gente? É porque tem mês que a gente... É perigoso, tem mês, é perigoso de não vender nada, nem uma agulha. Mas se a gente vender agulha, como que a gente vai fazer o sapete, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o like, se inscreva. E até a próxima... Qualquer dia desse eu vou estar mostrando aí pra vocês um tapete meu, aí, e tchau!